Betânia, tu sabe que a situação do Engenho Vanderlei não vai nada bem. Tem um bocado de processo trabalhista pipocando lá na justiça. Vamos fechar logo esse negócio, Betânia? Sabe há quanto tempo minha família é dona dessas terras? Quanto vai ganhar lá, esse é problema teu. Eu quero ter alguém de nós lá. A gente tem que conhecer os inimigos. Ah, casa grande do Engenho Vanderlei. tão bom estar aqui de novo. Boa noite, Betânia. Desculpe incomodar, Isa. Tô com um probleminha com a luva de casa. A tá quando tá paga? E os a das terras de cana? Não estão pagando, não, né? Eu me lembro que tinha Marta e tio Tonha ajudavam muito essa gente. Hoje em dia tá tudo trocado. Eles aqui ganham dinheiro. Eles têm a posse da terra, aquela banda de lá é deles. O nosso povo foi esquecido, foi massacrado. Acabaram com as árvores, acabaram com as lendas, acabaram com os mitos. Que gente tá aí, de pé. Mas sem verba, ele vai cair. A gente precisa conhecer os nossos inimigos. Vocês são muito engraçados, né? Eu sou uma Wanderlei. A terra que tu vive é da minha família. A terra que tu vive é o que te dei. Tu pensa que eu não sei das coisas, não é? A gente é igual! Não se dá asas à cobra! Esse povo aí de baixo vai te enlouquecer!